Fala pessoal, tudo bem com vocês? espero que sim Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, meu fone não está carregando Meu T 2 c não está carregando Será que eu comprei o fone de azar de vir com defeito? Será que estragou é, e eu não percebi? Bom, esse vídeo aqui é para poder tirar algumas dúvidas e também solucionar alguns problemas, beleza? É o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre quase o mesmo problema basicamente aí do QCYT1C né? E o pessoal perguntou é, se também vale essas lições para o QCYT2C Também se aplica essas lições, tá? Mas também tem alguns detalhes que eu acrescentei Que é importante prestar atenção nesse vídeo aqui, tá ok? Vamos lá! É, como você pode perceber, eu deixei aqui na mesa exposto aqui Dois pares de borrachinha As borrachinhas grandes e as borrachinhas pequenas, tá vendo? Que vem sobre essa lente nesse saquinho aqui Na caixinha do QCYT2C e também no T1C, Beleza? E é o seguinte, é, quando eu comprei o T1C, que no caso não é esse aqui, eu testei a primeira vez com as borrachinhas pequenas. Só que a vedação não ficou muito boa né? no ouvido, então isso aí afetou o agudo, o grave, o médio, o áudio ficou uma porcaria. A borrachinha grande também não deu uma vedação muito boa. E eu optei usar as médias, que se encaixou perfeitamente. Então se você tem aí um t 1 c ou T2C, faça um teste aí entre elas para ver qual que vai ir. Se encaixar melhor aí no seu ouvido, beleza? Porque como você sabe, é um fone de inserção, né? Você coloca no ouvido e na base da pressão ele fica ali. Você tem um som perfeito com um grave show de bola. Agora vamos às dicas que eu vou te passar aqui que pode aí estar tá afetando o não carregamento dos seus fones, tá? Primeiramente, pode ser as borrachinhas. Por que as borrachinhas? Tem a ver com carregamento? Sim. Se você for perceber, tá? Essa, essa borrachinha aqui que eu tô usando é a média, tá legal? É a média. Eu tava usando a pequena, então ele carregava tranquilamente Só que quando eu troquei para fazer o teste para botar a borrachinha grande O que que acontecia? Quando você encaixa ela aqui no fone Esse espaço ali dentro ali, ó Onde você encaixa o fone Tá vendo? Quase cabe um dedo direitinho aqui, ó Ele encaixava ali, só que ficava meio que mal encaixado E esses polos aqui, ó Como você pode perceber Não estava tocando nos polos aqui da, da caixa tática, ó então é aqui que fecha o contato para poder carregar. Então sim, as borrachinhas tem a ver com carregamento se não estiver carregando, beleza? Segunda coisa que você tem que olhar, tá? Que você tem que fazer é remover os fones assim que você comprar ele, tá? Remove do case para você olhar uma coisa que eu vou te passar agora aqui que é muito importante, tá bom? Teve pessoa aqui no canal que comentou que foi carregar o case e o case não carregou os fones. a ah, ver com defeito? Não, presta atenção. Eu deixei um adesivo coladinho aqui na caixinha Porque o outro está aqui no fone Esse adesivo aqui, ele vem colado No polo do fone, tá? Se você olhar direitinho aqui, ó, tá escrito remove Aqui, ó, tá? Em português E aqui tá em chinês, eu não sei se dá para focar direito Mas... Cadê? Não dá para focar direito Tá escrito remove aqui Mas deixa quieto Então, vamos lá Tem um aqui na caixinha e tem um aqui, deixa eu ver Aqui, ó, tá vendo? Esse adesivo aqui, ele vem coladinho aqui nos polos, tá? Porque eu não sei, é para poder não carregar à toa, enfim, não sei, mas vem por segurança. Ele vem aqui. E pode acontecer o que? De você comprar o fone, ah, bonitinho, tô feliz e tal. Vou carregar o meu case para poder ter bateria aí é, para seis cargas completas aí durante a semana, né? Durante o mês. Até, até o mês, será? Aí você vai lá, coloca no, no computador ou coloca na no carregador de celular. E aí você acha que tá carregando, porque o case vai ficar verdinho aqui essas bolinhas aqui, ó. Aqui que é o sinalizador que está carregando. Aqui tem dois furinhos aqui, ó, não sei se você consegue ver direitinho, que quando você coloca para carregar, esses furinhos aqui ele acende. Uma luzinha verdinha, fica piscando, tá? Ou pisca os dois, quando tá os dois descarregado, ou pisca um só, tá? Se piscar um só ou piscar o dois, tá? Tá tranquilo, tá normal. Não tá com defeito, não. E aí você acha que tá carregando. Só que quando você tira os fones para você utilizar, você vai utilizar ele todo. E aí beleza. Quando você colocar para carregar, não vai carregar. Por quê? Você esqueceu de tirar esse adesivo aqui ó. Então remove essa praga aqui ó. Tá? Pode parecer besteira, né? Mas tem gente que às vezes esquece isso aqui E aí pode acontecer de não carregar o fone E achar que o fone veio com defeito Então remove isso aqui tá? Antes de mais nada, tirou o fone da caixinha O que, que você vai fazer? Você vai conferir tá? para ver se veio com esse adesivo Depois tirou isso aí Colocou, tá suave na nave lá, Vermelhinho, começou a carregar os fones Beleza? Show de bola Terceira coisa para a gente fechar o vídeo, beleza? Você abriu os fones e verificou que só tem um carregando, ó, o outro tá apagado, tá vendo? Isso aqui ocorre justamente pelo que eu falei anteriormente, tá? Pela primeira dica, por causa da borrachinha. Às vezes a borrachinha não tá deixando o contato fechar aqui. Então, não, não, isso aqui não significa defeito do fone, tá? Significa apenas um detalhe que você vai aí é, pegar ao longo do tempo, um macete. Esse faz o que? Dá só um toquinho aqui ó, nele, ó. olha lá. Só precisou encostar que ele já acendeu para carregar. <risos> Pode parecer besteira isso aqui, né? Mas eu penei para poder, olha ah lá, pra poder eu descobrir isso aqui, beleza? E aí você faz o quê? Ele apagou, galera, tá? Porque já está carregado. Deixei de uma manhã para outra para poder carregar, já está carregado. Só que eu tenho mania de usar só um fone, tá? O lado esquerdo do, do ouvido, tá? Então, às vezes ele descarrega e assim eu troco. Às vezes eu uso o lado direito do ouvido esquerdo, tá? Porque eu edito vídeo, faço algumas coisas... Eu sempre uso um de cada vez, ou às vezes eu uso os dois quando eu vou ouvir música Mas é bem raro Esse aqui já tá carregado já Ele só acendeu para poder é, mostrar que fechou o contato, mas já vai apagar, quer ver só? Daqui a pouco vai apagar aí, ó. ó, apagou, viu? Isso porque ele já está carregado, beleza? Não tá com defeito não Esse aqui tá carregando ainda, tá ok? Então é isso aí, cara é, Basicamente são essas três dicas aí que você pode fazer aí é, Caso você perceba que seu fone não está carregando Por conta desses três detalhes aí, beleza? Existe uma coisa também que pode acontecer com o seu case, se não estiver carregando, que por causa desse, desse choque aqui que você escuta, olha só. Viu esse estalo aí? Ó, de novo. Isso aqui pode acontecer o quê? Desses polos aqui dentro aqui, ó, tá vendo? Afundarem, tá? Pra dentro do case. É bem raro isso acontecer, tá? É bem raro isso acontecer. Mas se acontecer, você vai ter que abrir o case, tá? Que não é difícil. Uma chavinha de fenda pequenininha, você vai colocar aqui entre essa parte aqui e essa parte aqui e vai desplugar essa parte aqui, ó, vai desconectar ela e ali você pode colar com uma cola quente por debaixo dessa parte aqui, tá? E já é uma coisa mais detalhista, uma coisa mais com que requer um pouco mais de cuidado, tá? Se você não souber fazer, leva para alguém que entende para poder fazer isso aí, beleza? Mas, mas são essas quatro coisas que pode acontecer se seus fones não estiver carregando, beleza? Se você eliminou as borrachinhas, eliminou aqui o adesivo, eliminou também aqui, no caso, esse contatozinho aqui de carregar, né? O toquinho aqui não tá carregando, pode ser que sejam os pirinhos aqui. Se não for, de repente, esses quatro detalhes que eu passei para você aqui, pode ser que realmente aí você tenha sido premiado ou tenha o azar dos seus fones é, estarem quebrados, queimados ou algum, alguma coisa do tipo, beleza? Mas são essas quatro coisas que podem acontecer aí, que são normais de acontecer, ao longo do, do uso, né, com seus fones, beleza? O meu T1C, que eu fiz o um vídeo anteriormente, tem mais de um ano e nunca aconteceu é, esse detalhe que eu falei pra você aqui, desses polos aqui, tá intacto até o dia de hoje. Mas as três coisas que eu falei aqui anteriormente já aconteceram comigo sim, beleza? É, esse aqui vai fazer três meses que eu tenho ele e não aconteceu nada do tipo ainda, porque eu já sei os macetes do fone anterior, beleza? Então é isso, eu fico por aqui nesse vídeo. Essas são as quatro dicas que eu passei para vocês aqui. Se você curtiu aí esse vídeo, se caso essas dicas te ajudaram aí, Peço que você deixe o like nesse vídeo para poder ajudar o, o vídeo a alcançar mais pessoas aí. É, a tirar problemas, dúvidas também, beleza? E se inscreve no canal para poder ajudar o canal aí a trazer mais vídeos aí. Como esses aqui, dicas, tutoriais, unboxing, review, comparações, impressões, né? E testes também com aparelhos que eu faço aqui, beleza? Não esqueça também de você ativar o, as notificações. Porque assim que sair vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado, beleza? Então, tamo junto. Fico por aqui nesse vídeo. Um beijo no coração e até mais. Valeu!